Tá aí, sinistro, hein? Pessoal, passaram essa lenda aqui pra gente. Mandaram a localização. E a gente chegou aqui. Não sabemos se a gente vai conseguir entrar. Porque que tá, tá muito, massa. muito massa. Só que só falaram pra gente que aqui é assombrado, né, Tiago? Isso, não falaram o que, que aconteceu com essa casa. Cara, olha aí, pessoal. Nem porta, mano. Cara do céu. Chega a dar até medo, mano. Olha aqui. Pessoal, então mandaram essa localização aqui pra gente. Falaram que esse local é assombrado. Diz que o pessoal, quando tá correndo aqui, ó, escuta é, pedra caindo neles. Escuta barulho dentro dessa casa aí. E já viram uma luz aqui dentro, né, Tiago? Então hoje a gente veio para ver como que é o local de dia. Olha, já tô até cansado, Thiago. Cara, você a caminhada do, caminhada do carro né? até aqui já foi longa. Vamos entrar aí para ver como que é isso aí. Já deixa aquele like, compartilha e deixa o comentário. Partiu. Thaís, olha que isso diabo, aí. Olha cara. isso. Pessoal, nasceu a árvore. Olha aqui. Caraca, mano. com a lanterna aqui. Caraca, olha, pessoal, nasceu isso. a árvore. Olha aqui. Thiago, essa casa deve estar tá muitos muito anos abandonada. Olha aqui. O quê? Olha aqui. O quê, Thiago? Caraca, velho. Ai, ai, ai. Eu Thiago, não nem entrar dentro dessa casa, meu. Thiago, olha aqui em volta. Deveria ser muito chique essa casa. Tá, ter que entrar dentro dessa casa. Mano. Não, vamos entrar, vamos entrar, vamos dar um jeito aí. Tá com a lanterna aí? Tô uma Aqui dentro tá escuro, hein, Thiago? Tá, tá isso cara, olha aqui, cara. Agora tem minha cintura. Espancado, Thiago. O forro. Espancado. Que deveria ser quarto, ó. Não é forro, é sualho, né? Sualho, sualho. O forro continua aqui, ó. Gente, ah. essa casa deveria ser muito, muito, muito, muito ó. E o que será que aconteceu aqui, hein, Thiago, para essa casa ficar assombrada? Ó, tem uma pena ali de, ó, tem pena de urubu. Tem mesmo. é. menor. Olha. olha as janelas. Opa! Cuidado. Desculpa. Ó, morcego. Tá muito escuro, gente. Tem bastante olha aí. Morcego, né? Thiago, segura a câmera aqui que eu não consigo pular aqui com a câmera. Quer minha lanterna? Tá, pega isso aqui. Caraca, galera, olha ali. Deixa eu ver o que é. Meu canto, ilumina aqui é minha lanterna lá. Achei que era bicho. Cheio de pena, assim de. aqui tá Caraca, velho. É... Thiago, sobe ali, ó, que eu te ajudo. Peraí, a subir. deixa eu ver aqui. O que, que é aí? Que outro quarto. Nossa, esse é mais fundo ainda, ó. Esse tem entrada ali, pessoal. Tiago. Oi. Eu fiquei muito impressionada. Queria muito saber o que aconteceu aqui nesse local. Então, cara. Será que eu consigo subir aqui? Sobe, eu te ajudo. Te adoro. Aí. Mano do céu, que medo. O que é aí? Banheiro. Consegue me dar a mão aqui? Consigo. Consegue isso aqui, Vamos. Ah, aqui já era piso, ó. Vai estar acendendo. Ó a entrada aqui, pessoal. Tanque, ó. E era lavanderia, Thiago. Ó, olha aqui a pia, ó. É. A pia tá no chão. Olha a pia aqui. A pia tá no chão, ó. Ali era o fogão, a lenha. Olha aí. Olha aqui, Thaís. Tá Escutou? Thiago, um rabo ali. Thiago, eu um rabo. Rabo do quê? Rabo de bicho. Thiago, eu vi um rabo ali, ó. Mas você acha que é rato? Não sei, eu vi um rabo comprido fino. Não é cobra, não? Não, não, não é de cobra, não. Então pode ser gambá. Não, não era peludo, não. Mas gambá... É Cara, tô com medo de entrar aqui, galera. Olha que estranho, a marca de um pé. Caraca em casa, velho. Nossa, Thiago, eu fiquei muito curiosa. Então, Thaís, olha que sinistra essa raiz no chão. Olha, ela vem daqui, olha a Sim. volta que ela faz. Muitos anos para acontecer isso, né, Thiago? Thiago, eu fiquei muito, muito curiosa. saber o que aconteceu aqui, cara? Então? A gente vai ter que voltar um dia à noite aqui para fazer investigação. Nossa, mas é complicado vir aqui, hein, cara? É longe, né, Thiago? Fogãozinho assim. Tiago, vai, consegue até ali, ó Pra ver se ali era escada Tem um buraco lá embaixo, ó Eu Tô com medo de cair na cabeça, Thaís Tô com medo de cair na cabeça ah, a escada, escada aí? É. Mas não dá ah, para descer Vamos volta Por volta da, da casa, Thaís Vamos Quer trocar a, a lanterna? Aqui é complicado, hein? Tiago, essa casa aqui deve ser sinistra. Ai, meu ai. Ai. Ai. ai. Gente. Casar. Casarão, né, Thiago? É Casarão, cara. Gente, olha isso daqui em volta. Olha isso daqui. Tá vendo? Vou pagar a lanterna aqui, tá dando interferência. Olha aqui. Gente, olha... Tiago, olha isso daqui. Olha isso daqui, Tiago, trabalhador. Que coisa Caraca, mais linda. O que será que é era isso Algum detalhe da casa? Ó, tem bastante telha aqui, tila. tá vendo? Nossa, cara. Gente, que lugar, que casa maravilhosa. Olha isso daqui. Ó, Olha aqui, Tiago. Olha isso daqui. Olha a escada ali, que era redondinha. Gente, Nossa, só pessoal tem noção, tá? isso dá, dá um 90 graus pessoal ver. Não tem como, cara. Não tem casa nenhuma, gente. Só plantação. Olha isso. Ó, tem ter uns nomes feitos ali, tá Sim. vendo? Cara, faz muito tempo que tá assim, tá aí? Faz. Pessoal, lugar sensacional, sensacional. Fiquei muito curiosa para saber o que, cara, que aconteceu aqui. O pessoal falou que já viu luzes aqui dentro. E ah, que atiram pedra, que né, Thiago? Que vem pedra neles. Certeza que você é assombrado, cara. Tá, tá, desse jeito aí. Caraca, velho. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo aí, quiser que a gente volte aqui um dia à noite... Olha aqui. Thiago, era daqui. Olha aqui. Ah, era daí, cara. Gente, essa casa é cheia de detalhes. As pessoas que morava aqui, Thiago, deveria ser muito bem de vida. Muito bem de vida. Deveria ser rico. Quem passou pra gente aqui foi uma pessoa que trabalhou já aqui nas terras por dia. Isso. Então ele falou que trabalhou poucas vezes aqui, ele não sabe o que aconteceu nessa casa. É, porque quando ele tra trabalhava aqui, isso aqui já estava abandonado, já faz muito tempo que está é. abandonado. E ele que falou pra gente que uma noite colhendo aqui, aconteceu isso daí com eles. Pessoal, se vocês quiserem, deixe o comentário, curte muito esse vídeo. Compartilha, compartilha. Que a gente volta aqui de noite para tentar descobrir a história desse, desse casarão, cara. Que isso é louco. Isso mesmo, pessoal. Então, valeu por ter ficado até aqui no vídeo. É nóis, falou e fui!